Bom, e o ambisonics, como que é que funciona? O, enquanto o VBAP ele usa no máximo três alto-falantes por direção, o ambisonics se propõe a usar todos os alto-falantes simultaneamente para sintetizar uma fonte virtual. É, e para a gente entender como que o ambisonics funciona, eu primeiro vou ter que fazer uma digressão aqui no vídeo e apresentar para vocês o conceito de análise harmônica esférica. Tá? Mas o que é isso? Bom, provavelmente vocês devem conhecer a, ou já ter ouvido falar da transformada de Fourier, que funciona no tempo, né? então ela converte um sinal do tempo para frequência. O que, que ela diz? Ela diz que eu posso pegar qualquer sinal no tempo e descrever ele como a soma de várias senoides. Então eu tenho aqui um exemplo de uma onda, de uma onda triangular ou dente de serra, que conforme eu vou somando primeiro uma harmônica, depois duas harmônicas, depois três harmônicas, essa soma vai ficando cada vez mais próxima da onda original. Se eu tivesse infinitas harmônicas, se, eu, se no limite eu somasse infinitas harmônicas, eu teria, então, eu seria capaz de recuperar a minha onda original. E como que eu chego nessas harmônicas? Como que eu sei quais são as harmônicas que eu tenho que somar para chegar no sinal original. Bom, para isso é que existe a transformada de Fourier. Ela é uma maneira de calcular qual que é a amplitude e a fase de cada harmônica para que combinando elas eu recupere o sinal. E como que eu chego nisso? Bom, para saber a amplitude e a fase de cada harmônica eu multiplico o meu sinal com a senoide na frequência daquela harmônica e calculo a média do resultado desse produto em um período da senoide. E é possível provar que o produto de duas senoides de frequências diferentes é zero. Então isso é o que a gente chama que esses dois sinais, ou essas duas harmônicas, são ortogonais. Tá? E agora vem o pulo do gato para Ambisonics: que é eu posso expandir esse conceito de análise harmônica para sinais distribuídos no espaço, ou seja, para sinais tridimensionais. Como que vai funcionar isso? Talvez vocês se lembrem dessas imagens aqui da, da aula de química. São os incompreensíveis orbitais. Pois bem, eles nada mais são do que o, os harmônicos esféricos. Essas formas daqui, elas têm a propriedade de que se eu pegar qualquer um, um par desses e multiplicar um pelo outro ponto a ponto no espaço e aí somar todos esses pontos o resultado vai ser zero. Ou seja, essas formas daqui são todas ortogonais no espaço. Significa que eu posso descrever superfícies fechadas no espaço como a soma ponderada desses harmônicos esféricos. Então imagina aqui, eu tenho uma, a medida da diretividade de um falante. Então, isso daqui está falando que o meu alto-falante, para essa frequência, ele radia principalmente para frente. E se eu quiser descrever como é a diretividade do meu alto-falante, eu posso, então, falar que eu... Vamos assumir que essa, essas cores aqui, elas representam diferentes intensidades, tá? Então, eu pego qual que é o valor desse quadradinho, multiplico essa harmônica, qual que é o valor desse quadradinho, multiplico por essa harmônica e assim por diante, somo tudo e recupero esse sinal daqui. Esse triângulo aqui descreve, então, a amplitude de cada harmônica e pode ser compreendido como se fosse o espectro espacial, tá? E como que eu aplico isso tudo para ambisonics? Bom, eu posso descrever o campo sonoro em função dos harmônicos esféricos e posteriormente calcular o, os pesos de cada falante para reproduzir cada um desses harmônicos. Tá? Então vamos, vamos agora olhar um pouco mais a fundo o ambisonics. Primeiro eu tenho que dizer que o ambisonics ele se propõe a ser uma cadeia completa de gravação, transmissão e reprodução escalável do som. Então por que a palavra escalável? Porque ele permite que eu transmita somente a primeira harmônica ou a primeira e a segunda, a primeira, a segunda e terceira. Quanto mais harmônicas eu puser, melhor vai ficar a resolução espacial do meu sistema. Mas ele funciona se eu só mandar a primeira harmônica, né? aqui no caso. E o que, que significaria mandar só a primeira harmônica? É como se eu tivesse feito uma gravação com mono com um único microfone omnidirecional. e uh, se eu gravasse, se eu fizesse essa gravação com a primeira e com a segunda harmônica, eu tenho a primeira que é um, gra um microfone omni e a segunda seriam três microfones figura de 8, um posicionado na direção X, X, outro posicionado na direção Y e outro posicionado na direção Z, então aqui eu tenho uma, um exemplo de como seria a gravação com ambisonics, né? Então eu precisaria de três microfones figura de oito, que estão descritos aqui, mais um microfone Omni. Já pare... começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Daria para gravar de outra forma também. Você é, poderia usar quatro microfones cardioides. Uh, o... A gravação fica mais simples, mas... O processamento da gravação fica mais complicado depois. E aqui a gente está limitado à segunda ordem. Mas se eu quiser subir a ordem, a gente pode usar os arranjos esféricos. Que nós já vimos anteriormente no vídeo sobre técnicas de gravação. Então, qual que é a ideia aqui? Eu gravo com esses vários microfones distribuídos numa esfera. E aí eu descrevo o som que está chegando nessa esfera em função dos harmônicos esféricos. E depois eu uso esses harmônicos para calcular os pesos dos alto-falantes. Bom, ok. E aí a gente viu que ele é escalável. Significa que ele funciona com um microfone, ele funciona com quatro, ele funciona com 64. Mas o que isso representa na prática, né? O que acontece é que quanto mais microfones eu tiver, melhor será a qualidade, né? Mas como que varia, então, a qualidade com o número de microfones, com o número de falantes, ou melhor ainda, com a ordem que eu posso descrever o meu sinal? Então, imagina aqui que eu quero reproduzir uma onda plana. Eu estou apresentando aqui uma onda plana que está vindo da, de 45 graus aqui. Então se eu tivesse um único microfone posicionado bem aqui no centro e, e usasse somente ele para gravar essa onda plana, eu não conseguiria distinguir essa onda de uma fonte pontual, por exemplo. Eu só ia ter a informação do, da variação de pressão aqui no centro. Mas agora conforme eu aumento o número de, conforme aumenta a ordem, né? ou seja, eu aumento o número de microfones, todos ali próximos do, no centro, eu consigo agora cada vez, uh, reproduzir cada vez melhor a minha onda plana. Então, aqui eu estou aumentando já para 2, para 5, eu 10 e agora 20, ordem 20. A região de reprodução está ficando cada vez maior. Isso significa o meu sweet spot, né? a região de... Reprodução adequada também fica cada vez maior. Mas agora vem, eu acho que a grande pergunta que eu gostaria que vocês fizessem. O ambisonics, do que eu estou apresentando até agora, ele é um sistema de panorama? Ou será que ele já é um sistema de síntese de campo? Será que o que eu estou mostrando para vocês é eu não estou falando o tempo inteiro que eu quero recriar um campo sonoro? Será que eu não deveria chamar o ambisonics já de um sistema de síntese de campo? E aí vem a coisa legal do ambisonics, que é discutido em vários artigos, é que o ambisonics ele permite uma transição suave entre esses dois paradigmas. G existem diversos estudos que mostram que para baixas ordens, se a gente está falando de primeira, segunda ordem, o ambisonics funciona baseado em princípios psicoacústicos. Agora, conforme eu começo a elevar as ordens, né, e começo a usar microfones, arranjos esféricos, como esses que eu mostrei já anteriormente, o sistema passa a sintetizar de fato um campo sonoro no centro do arranjo. E aí eu deixo de chamar ele de ambisonics e passo a chamar de ROA ou High Order Ambisonics. E é esse ambisonics de alta ordem que tem dado cada vez mais aceitação nesse campo do som espacial. Bom, mas e o famoso sistema de síntese de campo? Como que funciona, né? Bom, enquanto o ambisonics é baseado em arranjos concêntricos, que captam o som em um dado ponto, o wave Field synthesis trabalha conceitualmente com arranjos distribuídos. Então o que ele faz? Sabendo como que o som chega em cada ponto de uma superfície, como a gente vê aqui, é, eu posso então reproduzir essa frente de onda com falantes. Então, é, diferentemente do ambisonics, aqui eu assumo que eu conheço o som no contorno de uma superfície e não no centro dessa superfície. E a maneira como o WS funciona é baseada no princípio de Huygens, que fala que uma frente de onda pode ser decomposta por várias fontes pontuais. Então imagina aqui, eu tenho uma fonte pontual que vai gerar uma onda esférica, que vai se propagar, e aí eu quero calcular como, que ela, se, como ela é refletida por esse anteparo parabólico. Uma maneira de fazer isso, ou a maneira fazendo, usando o princípio de Huygens, é para cada ponto onde a minha frente de onda encosta, eu defino aqui agora uma nova uh, fonte pontual e essa fonte agora irradia uh, novamente. E aí eu tenho o comportamento da reflexão. Então, veja. Chegou aqui, eu tenho uma nova fonte pontual, em cada ponto que ela bate eu gero uma nova fonte pontual e a somatória dessas, on dessas fontes, diversas fontes pontuais me define agora a, o comportamento da minha frente de onda. Se eu tivesse infinitas fontes pontuais, eu não ia observar Se eu tivesse infinitas fontes pontuais, eu não iria observar esse, esse, essa rabeira aqui, né? Esse, essa sujeira entre elas. Porque ela ia acabar por interferências destrutivas, elas iam se eliminar. Bom, esse princípio também é conhecido como a cortina acústica, né? Então, basicamente, eu estou pegando... O som que está chegando em cada um desses microfones que estão no meu espaço original de reprodução, e aí eu reproduzo ele por fontes pontuais distribuídas em outro local. E a frente de onda que vai sair da mistura de todos esses falantes vai ser a mesma onda que eu teria, que eu tenho chegando aqui nesse, nessa parede. Tá? Só que tem um detalhe. Para funcionar desta maneira, eu iria precisar de muitos microfones e muitos alto-falantes. Dessa re restrição de muitos alto-falantes, eu não consigo fugir. Mas da restrição de muitos microfones, o que acaba acontecendo é que o Wayfield Synthesis não é usado como um sistema de gravação. Ele era usado principalmente como um sistema de reprodução de som sintetizado. E para eu sintetizar um campo com o WFS, isso envolve é, eu resolver a solução da integral de Kirchhoff-Helmholtz, né? então entre umas integrais cabeludas aí no meio, mas eu defino qual que é a, a onda que eu quero reproduzir, eu defino qual que é a minha região limítrofe e com isso eu Consigo calcular qual que é o valor que cada pontinho dessa minha região limítrofe tem que reproduzir para eu recriar a minha onda. E o mais legal disso é que ele permite, inclusive, recriar fontes dentro do meu espaço de reprodução. Então, nota que eu tenho reproduzindo uma onda plana dentro desse espaço de reprodução. Aqui eu estou reproduzindo uma onda esférica, cujo o meu... A minha fonte estaria atrás dos meus alto-falantes, mas eu consigo mover ela e gerar uma onda esférica com a fonte dentro do arranjo de alto-falantes, ou seja, entre os meus falantes e o ouvinte. Mas existem grandes limitações nesse, nessa técnica aqui, tá? A técnica WFS teve um forte desenvolvimento no início da década passada, tá? Lá nos anos 2000. Mas, com o tempo, ela acabou sendo surplantada em importância pelo High-Orden Ambisonics, pelo rua, tá? E isso tem a ver com diversos aspectos, né? É, por um lado, o Wave Synthesis não permitia gravação, enquanto o Ambisonics permite ele precisa de um grande número de alto-falantes, maior do que o ROA, que também precisa de um número grande. E a maneira como os artefatos ocorrem no Wave Field Synthesis são menos bem comportados do que com o Ambisonics. Tá? Então por, essa, por essas razões eu acredito que o Wave field Synthesis tem entrado num estado de dormência recentemente e o Ambisonics ou Ambisonics de alta ordem está em evidência e ele tá, inclusive e o Ambisonics agora aparece inclusive em diversos padrões de transmissão de áudio espacial em especial para para transmissão de TV digital